Olá, ah eu hoje queria falar com vocês sobre um produto que eu tenho usado há 5 dias, mais ou menos, e que me ajudou a branquear os dentes, mesmo facilmente, no segundo dia eu já sentia resultados enormes. Mas vamos começar do início. Há cerca de um mês, um bocadinho menos, eu recebi uma mensagem da Bianca Smile, que disse que me queria enviar um produto para eu experimentar, e eu fiquei super contente porque é um produto para branquear os dentes, e é um carvão 100% natural e vegan, por isso é fantástico e eu recebi uma encomenda muito simples, com envelope muito simples que não parou na alfândega. Aqui em Portugal tem sido mesmo difícil receber coisas que não tenham parado na alfândega e esta empresa enviou-me o produto e eu não tive problemas nenhum, por isso fiquei super contente e demorou mais ou menos duas semanas e qualquer coisa a chegar, por isso foi bastante rápido e o envelope era super simples, a embalagem era super simples e o produto também em si era bastante simples. As instruções não vieram num papelzinho, vieram inscritas na embalagem e no produto, por isso achei, achei super interessante. Mas os passos a seguir são mesmo muito simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer é mergulhar a vossa escova na água. A segunda coisa é mergulhar a vossa escova no carvão. A terceira é escovar os vossos dentes com esse produto durante 2 a 3 minutos. E o quarto passo é só lavar bem os dentes com água para sair todas as partículas de carvão No primeiro e no segundo dia eu usei duas vezes ao dia. No terceiro dia eu já vi resultados mesmo incríveis e experimentei usar só uma vez ao dia e no dia que foi ontem, eu não usei mesmo todo, só para ver o que acontecia aos meus dentes, porque eu bebo bastante café e queria ver se os dentes iam tingir logo automaticamente por eu não ter usado o produto nesse dia. E esta é uma filmagem que eu tenho do primeiro dia, vocês podem ver como é que os meus dentes estavam. Se vocês já viram os meus outros vídeos, vocês sabem que eu branquei os dentes e tenho vindo a branquear há cerca de um ano, um, dois anos, por isso os meus dentes não, tavam, não estavam completamente amarelos estavam só ligeiramente amarelos e este produto só em dois dias, eu senti mais em dois dias, embora no primeiro já senti -se qualquer coisa, mas no segundo foi mesmo uau, tão mesmo brancos. Só em dois dias esse cartão conseguiu branquear Vou os meus dentes, foi incrível. Vou-vos mostrar os meus dentes agora um bocadinho mais de perto para vocês verem as diferenças do primeiro para o quinto dia. Por isso, coisas boas deste produto. A primeira coisa boa é que não parou lá a e isso é fantástico. A segunda coisa é que chegou relativamente rápido, foi mais ou menos duas semanas e qualquer coisa, não foi mais que um mês. A terceira coisa é que não é desconfortável a usar, e eu pensei que por ser carvão ia fazer muita impressão a escovar com isso, mas ele tem um ligeiro sabor a menta, o que ajuda ligeiramente. A quarta coisa é que é 100% natural e vegan, por isso ótimo. A quinta coisa é que é só dois minutos por dia, e mesmo que vocês queiram fazer duas vezes ao dia, são 4 minutos do vosso dia, 4 minutos de 24 horas, por isso eu acho que é muito fácil de incluir isso na vossa rotina. A sexta coisa é que os resultados aparecem quase instantaneamente. No primeiro dia eu senti que havia alguma coisa diferente, estava ligeiramente mais branco, mas como as luzes da minha casa do bem são amareladas eu não estava a conseguir ver muito bem, os resultados a acontecer, no segundo dia com outra luz consegui perceber que realmente as coisas estavam a acontecer e os resultados estavam a aparecer e ontem eu fiz um Insta Stories e hoje olhar para ele outra vez é que eu percebi que os meus dentes estão mesmo muito brancos porque até tem piada porque o branco sobressai um bocado do vídeo. Outra coisa que eu gosto e isso é mais relacionado com a empresa e não com o produto é que está sempre com descontos, eu, eu tenho ido lá para ver se os preços estão a mudar, se os descontos de 50% já saíram e aquilo está sempre, e eu até vou confirmar, e eu de manhã fui outra vez confirmar para ver se estavam os preços com 50% de desconto, dizia que faltam 3 horas para acabar o desconto e eu oh, hum, uh, acho que os meus seguidores não vão conseguir comprar a tempo com é uma promoção fantástica, mas agora está outra vez a dizer que faltam 24 horas para acabar o, a promoção de 50% Desconto, por isso acho que isto é sempre, constantemente, descontos, descontos, descontos, que é ótimo. Outra coisa que eu me estou a lembrar que gosto muito, muito deste produto, é que não se usa muito, por isso uma caixinha assim pequenina dura imenso, por isso acho que compensa. Ele neste momento está a 25€, com portes grátis e eu ainda tenho um desconto para vocês de 20%, por isso fica um bocadinho mais barato. Mas pronto, as coisas más que eu encontrei neste produto e, e são, más, são más que dão para ultrapassar é que no primeiro dia eu magoi-me a escovar os dentes, escovei com muita força de um lado e carvão em sítios inflamados dói, mas eu tentei não escovar nessa parte de, no primeiro dia, no segundo já estava boa e já consegui escovar. Normalmente, por isso, é uma das coisas, se vocês tiverem gengivas inflamadas com algumas feridas na boca, tentem não escovar com carvão nessa área porque dói. Outra coisa que eu considero má, e acho que é a última que eu encontrei, é que o carvão tem partículas mesmo pequeninas, mesmo... No primeiro e no segundo dia, não sei porque agora não acontece, mas no primeiro e no segundo dia ficavam presas entre os dentes e eu tinha aqui lá com o fio dental de tirar, mas acho que é completamente normal, são coisas bem pequeninas, é normal que fiquem entre os dentes, mas enxaguem bem com água e tirem com o um fio dental se for preciso. Mas tirando isso, acho que não encontrei nada de mal com este produto. Uma coisa que eu encontrei no site da Bianca Smile é que eles também têm aqui método da luz LED, que é o que eu tenho usado para branquear os meus dentes, e a única coisa que eu vi de diferente é uma coisa boa e uma coisa má em comparação com a High Smile. A coisa boa é que o assório que vocês colocam na vossa boca, o silicone, na bianca Smile é feito à vossa medida. Vocês colocam esse silicone em água, para, em água quente para amecer e depois vocês colocam os dentes e aquilo cria uma espécie de molde e como aquilo está com o molde dos vossos dentes, o gel depois vai para todos os lados e não falha nenhum. E eu achei isso incrível. A única coisa que eu não achei tanta piada foi o facto de ser 20, 30 minutos por seis, enquanto na High Smile são 10. Mas pronto, se ficassem brancos na mesma, acho que era uma ótima forma de branquear os dentes. Porque a última vez que eu comprei na High Smile ficou na alfândega e eu até dividi a encomenda em duas partes para não parar e parou e gastei o dinheiro. Por isso, se a Bianca Smile conseguisse ter os meus resultados, acho que valia mesmo a pena. Se vocês quiserem experimentar este carvão, ou as luzes LED, ou as tiras que eles têm, ou a pasta de dentes de carvão, eu vou-vos deixar aqui um código que vocês podem usar de 20% de desconto. O carvão é bastante barato e as portas são grátis e coisas de desconto fica ainda mais barato, por isso eu aconselho-vos a comprar. E é se vocês conseguem ver na filmagem que os meus dentes estão bastante brancos e eu não vou colocar nenhum filtro na no vídeo para vocês verem melhor. Estas luzinhas que vocês estão a ver aqui são luz de natal, um, que eu coloquei na lente. Quando não se tem dinheiro e tem que se inventar qualquer coisa. Queria partilhar com vocês algumas fotos uh, das pessoas que usaram a hashtag Lá Maria. Se vocês quiserem que eu vejam as vossas fotos e faça gosto e uh, comente algumas, usem essa hashtag porque eu faço like em todas e nós passamos as duas mil publicações há pouco tempo, mil fotos bolsas, uh, nessa hashtag, é incrível. Ah, outra coisa incrível, nós chegamos aos 30 mil seguidores. vou mostrar a câmera que eu vou sortear, espera aí vou sortear uma câmera igual a esta vocês podem escolher a cor que vocês quiserem tem azul, cor rosa, amarelo ou preto, branco. Esta câmera é uma câmera de esporte, ou seja, vocês podem levar para debaixo de água, podem filmar e fotografar, o que é incrível. Esta é a primeira coisa que eu vou fazer para Vou tentar agradecer pelos 3 mil seguidores, este é o primeiro sorteio, eu vou fazer umas sessões uh, fotográficas e fazer uns vídeos com alguns seguidores, por isso se vocês forem do Porto eu vou deixar um formulário de lá em baixo para vocês uh, preencherem e também vou deixar o link deste sorteio para vocês tentarem ganhar esta câmera que é super fofinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo, que deve ser terça-feira, espero eu. É isso, tchau. Olá! Beijinho! Eu só vim aqui mesmo para experimentar que eu nunca tinha feito um live. Nunca na vida. Ai, tantos corações! São fofos! Oh! E eu gosto muito do Brasil, mesmo muito! Já fui lá uma vez, só uma. Já fui a.. À sei lá, 6 anos. É tipo um live super curtinho <risos> porque eu tenho que ir trabalhar para vocês, tenho que publicar um vídeo hoje. Queria... Ah, queria-vos mostrar a câmera que eu queria oferecer para vocês. Esta é a minha, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, quando ganharem, quem ganhar. E tem cor de rosa, azul, amarelo, preto, branco, todas. E vem com um monte de acessórios, o que é fixe. Vem assim, com um monte de acessórios. E achei que vocês iam gostar, porque dá para filmar e fotografar debaixo d'água, de o que é mesmo fixe. Pois é, vocês têm que entrar no grupo dos melhores feeds. Convidei a dizer que agora já tem 80 pessoas. Olha, o meu cabelo cresce imenso e eu não faço nada. Não, não uso nenhum shampoo especial, nem amaciador, é tudo... É água e sabão. É água e shampoo normal. A câmara é mesmo fixe e tem um ecrã para vocês verem o que é que estão a fazer, porque na minha GoPro não tem ecrã e às vezes eu não sei muito bem para onde, para onde apontar a câmara, por isso é mesmo fixe. Oh! Pois é, para vocês estão a acordar, aqui são três da tarde, três e meia. A câmara é só, tem um botão para ligar e faz, um, e faz uma... <risos> um somzinho fofo, não sei se vocês conseguem ouvir. Não, não conseguem. E mais botões, tem mais estes aqui de lado, que é para mudar de... Uh, deixa-me pensar. Ok, este é para ligar e desligar, mas também é para mudar para foto, vídeo ou, ou ver as imagens que estão no vosso, da vossa câmara e depois estas aqui do lado acho que é para mudar configurações, pôr mais alto o som, mudar o formato do vídeo e assim mas é muito fácil de utilizar, é só basicamente apontar e é super fofo, eu vou-vos mostrar sem a caixa deixa só ver o que é que vocês escreveram 125, pois mas 25, não é assim tanto, são só duas horas. Duas, eu não sei fazer quantas. <risos> um. oh, obrigada Marta. Olá Débora. Ah Débora, foste tu que falaste sobre os vlogs, não foi? Ignorem este som. Carros com música a passar na rua. O meu cabelo é mesmo assim. É um castanho claro e escuro e é amarelo e laranja, é <risos> muitas cores. A, a câmera é assim, é super fofinha e pequenina. E depois com a câmera dá-lhe um ar completamente diferente. Um ar super profissional. e Eu vivo perto do Porto, perto, aí 20 minutos de carro. <risos> Olá Brenda! Supostamente, eu hoje começo a pôr os vídeos normalmente sextas e terças. Não conheço, tenho que ver quem é. Lauren. Lauren. É gira. Espero que seja gira. Sim, tenho que fazer mais lives, porque é fixe. Sim. Vou ver se trago mais, mais convidados aqui para a live, para não ser só eu falar. Vocês é que podiam poder falar, tipo ouvir a vossa voz, só consigo ler os vossos comentários. Paz, faça um like. Oh, obrigada. Ok, então, então é isso. Eu vou trabalhar para vocês, fazer um vídeo, publicar, e aviso. E é isso. Tchau. povo